Antes de começar o vídeo, segue a dica do Pablito Vitale. drop.com O melhor site com algoritmos justos do mundo. E com o cupom FELPS você garante 55 centavos para começar e 5% de bônus em qualquer depósito. Então não perca tempo e aproveite que você pode começar de graça e ficar rico. Acesse drop.com A boneca que recomenda. E o quê? Fala galera, beleza? Felpão aqui na área, guys. E hoje é. Hoje vai ser um vídeo de react, vai ser um react rápido, mas um react muito top, guys. Como vocês puderam ver no título aí, eu vou reagir ao meu rap. É claro que não vou mentir pra vocês, eu já vi o um rap. É... Eu vi uma vez, né? Logo que ele foi lançado, me mandaram e, cara, eu vi, né? E, mano, não tem como descrever a sensação, lógico que. É, toda vez que eu vejo o rap, principalmente eu vejo a parte da minha avó, eu fico bem, tipo, por dentro começa a bater uma sensação muito triste e feliz ao mesmo tempo. Eu não sei explicar. Pra quem não conhece, o canal que fez o rap é o MMAK. É... Ele faz vários vídeos de rap, ele já fez vídeo. bota aí, editor, já fez vídeo do Fallen, vídeo do Taco, da Fúria, cara, de todo mundo assim praticamente ele fez e ele fica fazendo vídeo do rap da galera, né? Cara, é muito top o canal dele, é muito impressionante como ele cria as músicas, como ele faz as letras e como ele associa, pega uma batida. É, cara, é muito top, eu, sinceramente, quando ele falou que ia fazer o rap pra mim, eu já eu esperava, com certeza, alguma coisa sensacional, porque esse cara não decepciona. É, eu tinha falado pra ele, né, que o rap que... Que eu tinha mais gostado dele era do Fallen, tanto porque ele pegou uma música por fora e juntou com o rap, fez uma letra muito top. Só que agora no Fallen ficou como segunda opção, e pra mim é uma honra ter esse rap. Então fica aqui meus, meu agradecimento é, total a você, MMAK. Então bora pro vídeo, bora começar o um react aqui. Vamos ver junto, pra quem não viu o rap, bora ver junto. É, essa é a segunda vez que eu tô vendo. É muito bom eu lembrar o passado, cara. Ele conseguiu lembrar toda a minha história, assim, com o rap. Comecei jogando com o Verbal, enfim. Bora pro vídeo aqui. Já vai deixar o seu like no começo do vídeo. E vou colocar aqui o rap. MissClickStore.com. Vendemos e compramos skins de CSGO. Os melhores preços em skins. Escolha o método de pagamento da sua preferência: cartão de crédito em até 12 parcelas, transferência bancária, PicPay. Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o MissClick. MissClickStore.com As melhores skins em apenas um clique Bora Vou baixar um pouquinho Ó, oh, MMA 47 Ei, hey, Você realmente é o vagabundo das batidas Olha as quem tá saindo dela é o fã pera, Quando menos você espera ele tá avançando Desde 2007 as Smoke Marotano Começou a jogar com seu irmão e uma lan house E desde então nunca mais largou o seu mouse Seu teclado é de toda hora sem pause Sempre da sua vida independente da sua fase Dava aula no joguinho, Pronet era o apelido E quando foi pro camp não se tornou vencido Quem chamou de Pronet hoje está convencido Que o moleque sonhador não deve ser desmerecido Jogava fome mas se ganhava as partidas Hoje a brincadeira é o motivo da sua vida Na Games Academy Todo dia aprendia pra se tornar uma lenda e o orgulho da família É o Phelps, tá saindo é, da fumaça E de dentro da smoke, sai cedip por taça Não fica parado que ele rush te caça Phelps não joga, É o Phelps, tá saindo é, da fumaça E de dentro da smoke, sai cedip por taça Não fica parado que ele rush te caça Phelps não joga, Phelps amassa. Deixou a família no Brasil pra alcançar o céu E voltou sendo orgulho carregando os troféus Na morto não deixou de fazer o seu papel No CS é de tipo e a é seu pincel Depois de um tempo ele foi pra SK para um time de lenda era lenda que faltava lá e seu colone. colono e não teve como não se emocionar Família é se orgulhar. Já dormi em um barco pelo sonho que ele tem. Foi maduro pra sumir quando não estava tão bem. O tempo sendo reservado reserva, nem de um além. Hoje joga no cabum, seu cadê é mais de cem. Irmão, nunca desista daquilo que se almeja. Que só vai estar orgulhosa. Onde quer que ela esteja? Continue sempre lutando pelo que cê deseja. Que o Brasil vai te apoiar. Seja lá qual time seja. É o próprio tá é saindo da fumaça. E direto de da tá smoke, sai é de por taça. Não fica parado aquele rush de raça. Tropera, não joga, a amassa. É o próprio tá é saindo da fumaça. Não fica parado que ele rush te caça Caberá não joga, propera amassar Não para um sair ou da fumaça E de da tá sai sem de Não fica parado que ele rush te caça Caberá não joga, para amassar um Não precisa sair ou da fumaça Não direto sair ou da fumaça sem Cara... eu falar pra vocês, cara, é muito difícil ver qualquer foto da minha avó, velho. É muito difícil, cara, ele... Tipo assim, eu não tenho muitas fotos com ela, sabe? Eu não sou um cara muito que gosta de tirar foto. E são poucas as fotos que eu tenho com ela, sabe? É muito difícil, cara. Porque, tipo, parece que ontem ela tava aqui comigo, velho. E com certeza, mano... Bom, é isso, guys. Muito obrigado, MMAK. Muito obrigado pelo rap, de verdade, cara. Cê... A gente tem que colocar isso como uma inspiração, não colocar isso como uma tristeza. É óbvio que, cara, é muito difícil controlar o sentimento. Poucos sabem o quanto de carinho eu tenho por ela, né, quanto que eu, sabe, tipo assim, eu sempre acreditei que ela nunca ia, nunca ia, tá ligado, a gente sempre pensa que nunca vai. Bom, é isso, cara. espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado gostaram do rap, quem ouvir o rap ainda, curtir lá, vai lá no canal do MMAK, até o próximo vídeo e falou, velho, falou, falou, falou.